Família! Olha só que coisa mais linda! A praia aqui do hotel Bush Al-Harad, hotel aí dos mais famosos do mundo, aqui em Dubai. Vou mandar um abração para todo mundo aí que está seguindo a viagem, Diego Lima Excursões Internacionais. Esse mês aí de outubro, a viagem para finalizar é, as excursões do ano, né? E abril! Itália, Itália e Grécia Maio, Espanha e Portugal Julho, seis países da Europa E para encerrar o ano Dubai e Tailândia E daqui de Dubai, família Mandar um abração para vocês aí Com essas imagens da praia É uma praia pública aqui em Dubai Olha que lindo Diego Lima, excursões internacionais Viajar é conhecer mundos diferentes Daqui, família, de Dubai Aquele abraço